Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. E no vídeo de hoje eu vou trabalhar com uma coisa relativamente simples, mas que às vezes dá um nó na cabeça da moçada, que é como movimentar planilhas, abas, pasta de trabalho, a gente vai discutir os conceitos, no Excel. Ou seja, como jogar um negocinho de um lado para o outro e aí facilitar para você toda vez não ter que ficar refazendo a sua planilha. Beleza? Então... Fique aí depois da lavinheta e a gente segue. Temos recados? Evidentemente que não. Porque teríamos. Vamos para a próxima! Então tá bom moçada, o que nós vamos fazer, como eu disse na minha breve abertura, nós vamos mexer com as pastas de trabalho, planilhas, abas, como queira, pra dentro do Excel. Então acho que você já viu que eu já fiz uma brincadeirinha da questão do termo, corta ali pra gente entender, ô oh, pochetinha, entender muito o conceito. Acho que quem mexe com o Excel, tá, e aquela história também que eu gosto de falar, né, o negócio é seu, você dá o um nome que quiser pra ele, se quiser chamar de planilha, a aba, negocinho que tá ali embaixo, cachorro, como é que chama, o rato, gibi, cara, é seu, você pode fazer o que você quiser. Eu só quero que vocês entendam um pouquinho essas nomenclaturas. Caso vocês vão procurar tutoriais, é bom saber. Tá, aqui Acho que o nome mais popular que tem é que essas coisas aqui embaixo chamem como? Aba. Aba, meu amigo, né? Quem tem é boné, absorvente, aquela banda lá, Aba, não é? Que tinha? Pois é, isso é uma... ABA. Tecnicamente está errado. Isso, na verdade, que você está chamando de aba, e aqui temos várias abas, certo? Na verdade, isso são planilhas, Casey. Imagina que você está com uma planilha física, né? Sabe que negócio? Eu estou com uma planilha. Aí você vai trocando as folhinhas. Aqui é a mesma coisa. Cada trocinho desse aqui chama planilha. Aí, botão, mas se isso aí é cada planilha, como é que chama o todo que, que eu gosto de batizar de arquivo? Isso aqui, na verdade, meu jovem, é uma PASTA DE TRABALHO uma pasta de trabalho. Inclusive, não é a temática do, do vídeo de hoje, mas se você entrar aqui nas opções aqui de revisão, ó, as opções de proteger planilha e proteger pasta de trabalho, quando você vai fazer o bloqueio das suas informações, requer justamente esse conhecimento. Por isso que é importante você saber os termos. Então, a planilha, como vocês podem ver aqui, ó, é uma planilhinha aqui. É uma planilhinha. Se eu estou falando de pasta de trabalho, eu estou falando do... Ficou claro que isso? Muito bem. Isso é fundamental para que a gente avance no raciocínio de hoje. Bom, o vídeo de hoje é como... Sai daqui, ô meu jovem! É como nós vamos movimentar as planilhas ou as nossas abinhas dentro da própria planilha e dentro de pastas de trabalhos... Desculpa, dentro de arquivos separados, tá? Ou entenda como pasta de trabalho, como eu disse. Até eu dou as quebradas de cabeça. Bom, primeira coisa que você pode entender, cara. Eu não sei o seu nível de Excel, então nós vamos fazer todos os tipos aqui, tá? Se você vir aqui, ó clicar com o botão e dar aquela arrastada, tá vendo que tem uma setinha ali embaixo, que é isso, É basicamente onde você pode fazer a movimentação da sua planilha dentro da pasta de trabalho, tá? Aí você pode colocar por ordem alfabética, você pode colocar por, por linha de racional, a depender do exemplo que você tá trabalhando. Esta é uma maneira de se movimentar a planilha dentro. E aí existe a outra maneira, que na verdade é a mais completa, que são os diversos tipos. Se você clicar com o botão direito, vai abrir Aqui, em cima de qualquer abinha, tá? Mas no caso, especialmente daquela que está selecionada, porque é em cima dela que você vai fazer a ação, nós vamos aqui ter várias opções, que é isso? Ó. Inserir, excluir, renomear, colocar cor, né? Quem quer, ó, pode colocar cor de laranjinha na aba, pode, né? Nós temos basicamente opções de formatação, inclusão, exclusão, edição aqui com o botão direito. É a mesma coisa que você faz dentro de uma célula, você pode fazer com esta planilha ou com esta abinha. E aqui, ó, nós vamos ter as mover ou copiar, que é justamente essas opções que nós temos. Se você clicar aqui no mover ou copiar, e é aí que vem o um negócio, porque parte dele é didático, parte ele não é. Então vamos entender o que nós temos aqui, que é isso. Ó, mover planilhas selecionadas para pasta. Então, dentro desta pasta ou dentro deste arquivo que eu estou. E aí nós temos aqui ó, antes da planilha, depois da planilha. Então você pode simplesmente pegar esta conceito aqui, fazer a movimentação dela. Ou, vamos supor que eu não quero movimentar, eu quero criar uma cópia. Qual que é o ponto? Beleza, o que nós vamos fazer então, aqui? Esse, ó Racional. Eu estou com a planilha conceitos selecionadas, eu poderia estar com a cascata, poderia estar com barra de pizza, explosão, rosca. Olha que belo nome de batismo. Eu poderia estar com qualquer uma selecionada. O que ele vai fazer? Ele vai, dentro da planilha selecionada, Pegar esta que você está segurando aqui, ó e vai criar uma cópia. Você não mandou criar uma cópia aqui embaixo? Que é isso? Mandei criar uma cópia. Você vai vir aqui, ó, e criar uma cópia. Então vamos supor que eu vou pegar esta pareto aqui, ó, e vou criar uma cópia dela. À medida que eu dou o um ok, ó, o que vai acontecer aqui embaixo, meu jovem? Aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Na verdade eu criei antes. Aí que vem o problema. Até eu acabo me confundindo. Você está vendo que ele não criou na verdade o pareto. Ele pegou a primeira que nós tínhamos ali em cima que era a questão de conceitos e colocou depois do pareto. Por que que isso aconteceu? Que é isso? Porque eu cliquei aqui, cliquei com o botão direito, cliquei em mover ou copiar e antes de clicar no criar uma cópia, eu estava com o conceito selecionado e depois eu selecionei o pareto. O que, que ele faz com isso? Veja como ele não é didático, né? Ele pega o seu passo a passo, bom, peguei o conceito, depois eu criei, cliquei em criar cópia e depois eu cliquei no pareto, ou seja, este novo conceito vai ser colocado, pai do céu antes da Pareto. Se eu quiser duplicar Pareto, por exemplo, como é que eu faço, Case? É A hora que eu abro essa desgraça, eu já vou e clico no Pareto. A hora que eu cliquei no Pareto, daí eu coloco criar uma cópia. Não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque não é assim que faz. O que que vai acontecer, Case? É Toda vez que eu quiser que determinada planilha seja colocado, bom que nós vamos errando ao vivo aqui, teoricamente, e vamos fazendo. Toda vez que eu quero que faça uma seleção, vale aquela planilha que você selecionou. Então, esquece toda aquela explicação que eu dei da sequência das operações que o Zerati vai manter para a gente ver que é possível facilmente errar. Não tem nada a ver uma paçoca com a outra. Se você quiser duplicar pareto, você tem que clicar na pareto para fazer essas operações. Agora sim, se eu vir aqui, esquece a minha sequência. Ó, vi em cima de criar uma cópia e eu posso colocar onde ela quiser, também agora só de raiva, eu vou colocar aqui antes dessa conceitos, pronto, agora sim tá criado o meu parede. Esse é o primeiro ponto, então veja que eu posso fazer essa duplicação, duplicagem, duplicata, sei lá, duplicada, beleza, isso Então esta é uma opção. A outra que tem aí, cara, é o seguinte, peguei essa conceitos aqui de novo, ó, cliquei com o botão direito nela, vem me mover ou copiar, e aí veja que eu posso mover ela case, é não criar uma cópia, mas mover ela para outra pasta de trabalho ou criar uma cópia. O que vai direcionar isso, agora sim a sequência importante, é esse aqui, ó, para a pasta. Vejam que eu não tenho nenhum outro arquivo do Excel, deixa eu sair aqui, ó, aberto. Tá vendo? nenhum outro Excel, só tem esse aqui, ó. O que que nós vamos fazer aqui isso, Vou fazer os dois exemplos para vocês entenderem. Cliquei com o botão direito, mover ou copiar. Eu vou criar uma cópia numa nova pasta, tá? Então, ó, criar uma cópia e eu vou criar em uma nova pasta. Essa nova pasta não tem nada porque ela nem aberta está. Mas se eu der OK agora, olha que legal que isso, ó. Estou criando uma nova cópia de conceito e foi para lá, entendeu? Veja que ela levou todas as informações da maneira com que estava, com todas as células ocultas que estão aqui. Então eu tô movendo uma planilha, na verdade tô movendo não, eu tô criando uma cópia de uma planilha, estou copiando ela para outra pasta de trabalho. E existe a segunda opção que é esse, que é aí sim é fazer uma movimentação integral. Fica quieta e aí, sim. Isso na internet sobre aí sim é fazer uma movimentação. Hoje é o dia da negada querer me atrapalhar. E existe a segunda opção, Casey, que é você efetivamente movimentar a planilha. Então vamos fazer isso, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, no meu outro arquivo, eu tenho aqui dispersão e bolha, certo? Que é o exemplo que eu utilizo para fazer esse gráfico. E eu quero tirar ele dessa pasta de trabalho ou desse arquivo, como queira, e jogar para lá. Então vou clicar com o botão direito nele, mover ou copiar. Quero jogar ele para a pasta de trabalho, então note que eu não vou selecionar criar uma cópia. Eu quero selecionar Pasta 1, que agora já foi criada, onde eu tenho aqui, ó, conceitos. Se eu deixar selecionar o conceito, veja o que, que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar antes da planilha conceito, ou eu posso mover para o final, beleza? Não clica aqui em criar uma cópia, clique só em fazer a movimentação. Olha que eu faço isso, esta planilha de dispersão e bolha, ela vai sair daqui e vai para lá. Quer ver, ó, dei um ok, olha lá. Criou-se aqui uma dispersão em bolha, que não é uma cópia, mas sim o arquivo original que nós tínhamos, né? Vou voltar para lá. Olha lá que bacana. Ele saiu daqui e foi para lá. Basicamente, moçada, é desta maneira que você faz as movimentações entre as planilhas. Um ponto que você tem que tomar muito cuidado, cara, é se eventualmente existem vínculos de fórmulas que estão entre nas células. Porque daí você precisa dar uma olhadinha como é que vai no arquivo ou na pasta de trabalho de destino a questão desses vínculos, tá bom? Tirando isso, é isso aí, arroz com feijão, xarope um pouquinho ali, né não é muito didática, mas acaba ajudando muito na manipulação de planilhas entre as pastas de trabalho. Ou como eu adoro falar, que é isso, das abas entre os arquivos. Então o vídeo de hoje foi isso, um vídeo relativamente simples, mas bastante útil, né? Pelo menos do ponto de vista de produtividade no dia a dia, tá bom? Não se esqueça, o básico para você pode ser avançado para o seu coleguinho, o avançado para o seu coleguinha pode ser o básico para você. Então muito cuidado nessas classificações. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem. Tchau!